Olá pessoal, tudo bem? Rafael Almada. Queria, queria gravar esse vídeo aqui para agradecer todos vocês é, por esse carinho, por essa parceria, pelas orações, pelos, pelos gestos de amizade, pela preocupação. É, essas últimas três semanas foram semanas bem intensas, é, carregadas de ansiedade, de medo, de incertezas, de preocupações. Mas eu sei o quanto foi importante é, ter o carinho, o respeito, a admiração, as orações, as energias positivas que vocês mandaram para mim. É, a Covid é uma doença muito diferente, né? ela é muito... Ela deixou de ser apenas uma, uma doença respiratória para ser uma doença infecciosa em várias partes do corpo. É, então, quando você vê os números, né? 113 mil mortos no nosso país, mais de 800 mil mortos no mundo, é, você começa a, a, a também refletir né? se você contraiu, né? se infeccionou também com essa doença, foi infectado com essa doença significa também que pode acontecer, né? Por que não? Não aconteceria com você? Qual é a diferença que você tem se você vê comportamentos diferentes da doença em jovens, em adultos, em idosos? Então, na verdade, quando você tem... É, quando você sabe, começa a sentir os sintomas. É, quando você confirma a existência do vírus no seu organismo, é, fica muita dúvida, muita incerteza. E isso aconteceu comigo. É, eu tive crises de ansiedade no início, com preocupação de como saber, preocupação com as pessoas que, de certa forma, tiveram contatos, apesar de toda a responsabilidade de uso de máscara, né, de proteção das pessoas que, de certa forma, eu havia necessidade de encontrar, né, tanto que a minha família inteira né, fez, que teve um certo contato comigo, fez... É, o exame. Graças a Deus, nada aconteceu com eles. Todos é, se protegeram pela minha responsabilidade de encontrá-los com distanciamento, com uso de máscara, com uso de álcool. Né? E isso é extremamente importante, porque a partir do momento que você é, sabe de alguém que está com o vírus, né, você pensa assim, ah, mas a pessoa errou, essa pessoa em algum momento não usou a máscara. Não é verdade, gente. É, eu usei a máscara todo o tempo, né? Eu usei álcool gel, eu me preveni, eu tive todos os cuidados, mas é, em algum momento você vacila, você coloca a mão em algum lugar e coloca em outro lugar e depois você tem um contato. Esse vírus, ele é contagioso, né? Extremamente contagioso. Porém, na semana anterior, realmente eu tive que sair um pouco mais. Então saí mais vezes, apesar dos cuidados. Então, isso que eu quero dizer para você, a importância da gente se preservar e não sair de casa. Né? Se você não tem necessidade de sair, não saia de casa, se preserve. Eu sei que tem casos até de gente que se contamina em casa recebendo produtos externamente, mas precisa ter o cuidado também na recepção desses produtos. A grande certeza é o seguinte, é... nesse momento de, de dúvidas, de incerteza, né, que a gente fica com a cabeça a mil, além dos sintomas que são extremamente desagradáveis, né? eu tive sintomas fortes, apesar de graças a Deus também não senti nenhuma falta de ar é, para você ver como é que esse vírus ele tem um comportamento completamente diferente em cada pessoa né? é, mas tive outros tantos sintomas dor no corpo, perda de olfato que agora que está voltando o olfato mas ainda não está 100% mas está voltando o olfato, baladar é, e eu praticamente não tem mais sintomas, né, que afetem. Obviamente a gente precisa acompanhar, porque a gente não sabe, né, a ciência, essa área da saúde não sabe ainda o comportamento desse vírus. Mas eu quero dizer para vocês assim que eu fiquei, o que me segurou, o que me deixou forte, né, com foco na recuperação. E a, a, e a positividade foi a mensagem de vocês, o carinho de vocês. Então, eu queria muito agradecer a todos aqueles amigos né, que me mandaram é, comida. Eu recebi comida aqui em casa, recebi presentes, recebi remédios. Né? É, de verdade, gente, é, obrigado pelas ligações. É, pelas mensagens nas redes sociais, pelos, pelas mensagens no, nos grupos de WhatsApp, é, pelo carinho, pela preocupação. É, é muito bom saber que a gente tem pessoas que, que torcem pela nossa saúde, pela nossa, pela nossa felicidade pelo nosso bem-estar. Então eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a você, agradecer a toda a minha equipe, seja no Instituto, seja no Conselho Regional de Química, que foram pessoas extremamente importantes, que me substituíram. Né? A, a minha equipe, nessas duas instituições, são equipes maravilhosas, que seguraram, compreenderam o momento, me deram o tempo necessário para a recuperação, então não me sobrecarregaram de atividades, como vocês sabem de ser reitor e também presidente, tem um, uma demanda muito grande, né? É, e eu acho que, que essas equipes entenderam o momento, me respeitaram, é, e, e eu consegui levar esse período aí, e as equipes tocaram, nada parou, tudo continuou, mais uma vez mostrando o quanto é bom a gente ter uma equipe forte, né? capacitada é, e, com muita, e com muita qualidade. Então, eu agradeço de verdade a todos os meus... Os meus é, companheiros de trabalho, obrigado né? muito, muito mesmo, por essa parceria. É... Quero também dizer para vocês que essa doença ela faz um pouco você refletir sobre as coisas. Né? Eu refleti muito, muito, muito, muito, li muito, pensei muito é... e ela te deixa diferente. Né? Ela faz você... Primeiro, que é o que eu falei lá no início, né? Você fala, poxa, por que, que você vai sobreviver né, e, e, e outras pessoas não sobreviveram? E aí você reflete sobre a vida, você pensa na sua família, você pensa nas pessoas que você ama, você pensa na, no trabalho, você pensa na sua dedicação, você pensa na sua vida. É, é um momento muito introspectivo. Né? E isso, isso, isso mexe, então não é uma doença apenas infecciosa, é uma, uma doença que faz você refletir exatamente por tudo que a gente ouve na mídia, por tudo que a gente vê acontecendo né? é, e por a gente ver que a própria sociedade, né, que está nesse momento tão difícil de isolamento, as pessoas já não aguentam mais né? é, o quanto... Essa doença faz você refletir, faz você pensar. Então, assim, eu acho que eu, que eu saio muito mais forte dessa, desses momentos que eu vivi. É, graças a Deus, está tudo bem, né? É, momentariamente, assim, obviamente eu vou fazer acompanhamento, né? Porque existem estudos aí que mostram. A medicação... Ah, outra coisa interessante que eu queria falar também é que também tem os momentos, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que pegaram essa doença no início, onde não sabiam exatamente quais os remédios que tinham efeitos positivos, né? Que tinha dúvidas e muitas dúvidas de procedimento, se entubava, se não entubava, se fazia isso, se fazia aquilo... É, eu queria muito me solidarizar com essas pessoas que tiveram é, as doenças no início. Né? Muitas delas não sobreviveram, mas muitas sobreviveram. E eu imagino o quanto não foi difícil. Porque querendo ou não, no momento que, que eu acabei me infectando com a doença, é, já, já tinha um conhecimento agregado, né? A saúde e a ciência, ela vive assim, de conhecimento agregado. E, e a gente tem agregado conhecimento, a velocidade da ciência, a própria construção da vacina. Isso tudo, gente, tem sido extremamente importante. É, no contexto que a gente está vivendo e para você ver como a ciência é, a, o, o conhecimento ele é extremamente importante eu como professor, como químico, cientista que sou eu, eu, eu apoio e cada vez mais reforço a você a importância da ciência né, dos avanços tecnológicos na nossa vida na qualidade da nossa vida então assim queria também muito agradecer a toda a equipe de saúde, aos médicos que me ajudaram né? Obrigado, obrigado aos meus familiares, a, aos meus amigos. Obrigado, gente. É só gratidão. E estou voltando. A partir de amanhã, contem comigo. É, firme, forte, renovado, com novo gás, com nova disposição para cada vez mais lutar por educação, pela ciência, pela vida, pelas pessoas e pelo, pelo desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Beijo grande obrigado.